Não é. sou teu amigo nem né? parente, são dado, conflito imediato. Cada um lava seu prato, pode matar aquele imatado, não te mata. E te pergunto qual o motivo de ter desbarrado, como um filme suave? show de bolo. Só tá botando bolso? Isso aqui não, não bloqueia, não, né? Isso não, já tá... já tá travado já, já. Tá e travado. pode botar no bolso. É. Os carros estavam voando, a cidade estaria lá embaixo Após termos fodido o mundo, ao menos não aterraram tudo Nunca mais brotaram flores nessa terra Depois daquela que me trouxera cores instantâneas e se foi Não posso afirmar a hora que eu irei voltar ah, Talvez seja possível arquitetar a partida Sutileza nos ponteiros do cronômetro Dosador com gotas de maldade inundando o cômodo Sol rosa por detrás do insufilme filme Eu tô introspectivo igual um termômetro Sol rosa por detrás do insul filme Boom. ouço um barulho estrondoso, da árvore que não sei nome voam pássaros, com rosto conhecido eu me deparo, não sou teu amigo nem parente, isso é um dado, conflito imediato, cada um lava seu prata, pode matar quem me matava, eu não te mato, e te pergunto qual o motivo de termos nos esbarrado, como o um filme que tratava de destinos estirpados um drama ou suspense, depende de qual pedaço me refiro, o barulho era um tiro, risadas de um menino. Seu responsável guarda nove no lugar visível. Conforme o tempo passa, fica mais difícil, incrível. Parece que tamo no início. PUM!